Oi, me ajuda a formatar um curso que atenda às suas necessidades. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu tenho acompanhado o grupo e, e as discussões no grupo, eu acompanho de perto isso, nem todas eu respondo, mas eu acompanho todas as intervenções e sugestões e colaborações e eu tenho percebido que muitas vezes tem uma certa dificuldade do pessoal de entender algumas coisas. Como, por exemplo, mais recentemente, como é que eu trato a água da, da máquina de lavar? É, posso usar bombona, não posso? É, como é que eu faço o, o dimensionamento? É, por que, que é que, que, que não está funcionando alguma coisa? Ou então, eu tenho receio de gastar um dinheiro para implantar um, um sistema e esse sistema não funcionar. Como é que a gente resolve isso? Então, facilita bastante, né? se a gente é, vai por um caminho que já é conhecido. Então, já tem um monte de estudos, é, pesquisas desenvolvidas com vários é, elementos ou, ou várias é, formas de, de fazer esse tratamento de efluentes e que nem sempre está disponível para todo mundo. Existem normas da ABNT que auxiliam na construção de um sistema simplificado. Ao mesmo tempo, existem legislações que podem facilitar ou dificultar a adoção de um determinado método, então dependendo de onde você esteja, se você está numa área de preservação ambiental, por exemplo, né, ou se, se você está muito perto do ribeirão, ou se o lençol freático está muito alto, e você usa um sistema que não está é, muito de acordo com isso, eventualmente você pode ser cobrado pela legislação para fazer adequações. Bom, então se vai construir alguma coisa qual seria a melhor maneira de construir, gastando o menos possível, mas tendo a melhor eficiência e fazer alguma coisa que resolve. Então, o curso que eu estou pensando vai nesse sentido, um pouco de teoria, um pouco de legislação, um pouco de dimensionamento, mas também uma proposta de você desenhar o seu sistema, você fazer o dimensionamento, eu posso acompanhar nesse processo, orientar nesse processo, e ainda orientar você virtualmente tudo né, na implantação desse sistema. Então, esse curso está pensado para ser teórico e prático também. Mas para saber um pouco mais disso, eu quero ouvir o que é que você pensa, né, quais são as suas necessidades. E aí eu fiz um novo formulário, que está disponível no link abaixo, e estou te convidando para conhecer esse formulário e responder o formulário formulário é relativamente rápido também de, de ser respondido, e vai perguntar ali quais são as suas principais dúvidas, questionamentos, inseguranças, né? e, e aí o, como é que um curso virtual poderia ser é, bolado ou construído para atender às suas necessidades. Tudo bem? Então, desde já, muito agradecido. Responder o questionário não implica em, em, em compromisso nenhum seu de adquirir o curso depois. Ok? Inclusive, no questionário, eu pergunto qual a carga horária que deve ter o curso, quanto é que você acha que o curso pode valer dentro daquilo tudo que você está pedindo, né? e, e contrabalançar isso com a tua é, capacidade financeira, né? de maneira que a gente chegue num valor ali que seja adequado e, e que pode ser parcelado também. Ok? Então, já muito agradecido aí pela sua colaboração. Né? E eu conto, na sequência, os resultados desse novo levantamento. Grande abraço!